Gente, tem alguém viciado no Crash? não consegue passar as fases aí muda de Crash. Né, Tomás? Né, Tomás? Tá estudando, né? <risos> Ai, filha da... We're gonna go in the supermarket because I'm gonna make coxinha. I never make coxinha, but I'm gonna make coxinha because cheese boy here like coxinha. So I hope it gets good. Could... Ai, filha da... Vai <risos> ah, se fuder, filha da... Caralho. Ei, tá fechado. Fechado. E agora. Hum. Vamos guys. É a vida. You né? want to go to the beach now, baby? Aí ah, é yeah. everything's dark. Good morning, guys. Super belo. Yeah. Mas... We are going to supermarket now we're gonna uh, buy the things for make the coxinha and I don't know if you want make another thing and when we come back we're gonna record a video for the channel and that video gonna post today so we hope everything works fine that we make the coxinha and it be fine and let's go see what happened next <laughs> <laughs> We even had to call my mom to see if the noise that that thing is making is normal. <laughs> Because to like... I don't know if I have in my house not like that, you know? We finished. making the machine, yes, guys. We finished like seven hours, more or less, we take it for doing it, guys. Seven hours without stopping. My hand is cheia de bolha. I have potatoes to so my head, And we did it. I just hope that it's fine. That the person like, hmm, it's super good. I love it. Come on, come on. Claro, <risos> vale a bucha da porta automático, automático. <risos> <risa> <¿Sandra? risa> ¿Cuál sí <risa> Está la juego con pero para Today, so wake up, guys. Wake up, what do you No, no, that one, this one for you. Yeah, that one. How I Yucan? Yukan. Não, fala não, não posso, posso, não posso. Eu fala, posso I e live. With with não, você não pode! Tomás já vai fechar Estamos o dia inteiro na rua, o dia inteiro, eu tô cansado. A gente chega, volta agora a gente foi deixar o pai do Tomás com a mãe dele no hospital, porque ele tá com um problema na perna. Aí a gente vai comprar mais coisa para o Mãe do Tomás E é isso aí, o dia inteiro na rua Que guapo Guys, we just arrived in the house of Thomas It's midnight Something around that And we don't want to post video today You know His father is staying in the hospital So probably We don't go record as much we planned you know So we don't know when we're gonna post a new video When everything will be fine Like those days are a bit, a bit Are a bit chaotic, you know Because we are doing many, many, many things You know, we are going to a CD and each the other And come back and this the whole day And we are, we are recording not so much So we don't know when we're gonna post a new video We just Hope that the father of Thomas be fine. And soon when everything be fine, we we'll post a new video, okay guys? But we're gonna try keeping here posting stories, pictures, just for it don't be super far. Okay? Morning! Guys. <laughs> Good. Good morning. hospital having the lunch with the father of thomas and we're gonna see if we have time later first see the thing of the trickings but probably not so we're gonna do things later <laughs> we don't know what but we're gonna try you know? at least his father is getting better he's not 100 good but he's better than yesterday and probably the next week fine okay so we'll talk more later guys guys we stopped here in burger king to have lunch with his father we are we're gonna ask for some lunch we're gonna ask for some lunch and we're gonna have lunch with his father we're gonna ask for some food. We're gonna order some food and we're gonna have lunch with his father. Guys, we just lived from the hospital. We was having the lunch with him and now we're gonna go in the city of Thomas. We're have the thing of Haze, the parade, parade. And they're gonna throw toys, candy. So we're gonna try record there. It's my first time doing this because normally in Brazil we celebrate Christmas. You know, in the day twenty-five, and not the day of the three kings. That is day six tomorrow. So. In the vlog, guys, you go see what happened here. Guys, we are super dope. We eat things for eating the week. Because the party of Thomas will be not there. So we have to buy things. Yeah, because things that we can prepare. <laughs> guys, we bought our food for... In the picture that the guys saw. And in the end... It was cheap. Right? It was cheap. Yeah, it was super cheap. if you don't to mas o que eu acho é que nós fazemos coisas de qualidade e muitas coisas, como it porque super especial. Yeah, e like. yeah, prepare... yeah. Olha, gente, que, como ele é adulto. Ele é colocando as roupas no varal. Você é muito adulto? Boca, faz isso aí depois vai fazer o, a, a, a janta tô mandando look how many presents we have to wrap all this ah! guys it's already two in the morning and we are wrapping presents look at this it's two in the morning Jesus we are super tired, super super tired and then we're gonna take a shower when we finished And you're vai have it wake up at 7, 8, something like that. Ai, não tá, estou cansado. Guys, é super late. It's almost 3 and we have finished. We finished presents. guys We finished. <laughs> we finished four hours wrapping presents. Look, you will understand why we spend so much time. When you vê isso. I cannot believe that there are so many presents, guys. But uh, now we're gonna take a shower. <laughs> yeah, because wake up at seven and a half. My family has the tradition of going to the house of my grandparents super early. Like we have to wake up at seven something, you know. But <laughs> his cousins say that she's gonna wake up at six and something like that. <laughs> How oh, Norman, crazy is that? okay. But yeah, guys, we go now. Okay, yeah. good night. Good night, guys. <laughs> Morning, guys. We did it. It's deep and We are super tired. But today is guys, we have to wake up early and we have to pay it out. now Norma, he has cornucopia. The present of the Vem. Come. I'm not Mickey. I'm a bullfighter. It's total that guys, we made the surprise for them. Now we are gonna have lunch with my mother my father is in the hospital and the mother is in his new wife and yeah. she's like massive plus and the image is super beautiful oh my god she's super beautiful you like the food i made baby I really love the food that you made. My mãe me how to make it, how to make it. como normal. de We are going to the hospital again to visit the father of Thomas and later vamos para go to the mall ver check some things that the price is down again, Right? Bom dia, guys. Fala bom dia, garoto. Bom dia. Ele vai para a universidade, e eu vou para o Coragomu. É a minha primeira vez no gym aqui em Espanha. Ele é o meu pai, waiting for está esperando And mim lá. E está 8h da manhã. E nós vamos ficar aqui, pessoal. Obrigado pela casa, porque nós não sabemos quando o pai de Thomas vai Sim. Yes. Olha, gente, o Tomás escolheu um produto para limpar a casa. Ele sabe muito bem que... Não cheira isso, Tomás. Isso é cândida. <laughs> the is my good, he gonna buy the one <laughs> we was passing a Shingle league store and we stopped a bit here before coming back home to see this an ugly view those days we are like not recording not recording stories not posting videos pictures or anything you know guys but Is because of that, you know, like... We are tired because we are taking care of the house. We have to go almost every day to the hospital for a bit with the parents of Thomas. So... <laughs> when we are in, ho in home, we are tired. And when we remember to record the stories, we record. But normally we don't record, you know? So now we decide to come here a bit. What? You're not paying attention while I'm talking! <laughs> Hi guys! It's, it's super good the atmosphere here, like, to come here just for a walk a bit, you know? Oh my god, the thing super up now. <laughs> Eu acho que eles não querem estar aqui Eu não sei Porque a coisa até agora estava lá E agora está aqui Você sabe? Olha Olha E aí vai, vai, vai, vai Mas eu estava fechado e eles não querem estar fechado Mas é assim as coisas, gente Eles têm essa vista perfeita aqui E como está frio ninguém vê, mas Eu não creio que Que eles admirem tanto isso Para eles é tipo ah. Mas para mim Imagina se eu tivesse essa vista todo dia, pudesse vir aqui assim todo dia, mesmo se eu trabalhasse e sei lá, depois de um dia cansativo vir aqui assim só para sentar aqui e relaxar, deve ser muito gostoso. We just arrived at home, and if you see guys, the view in the house of Thomas is beautiful too, and the. the compras, the remade. Tá cansado? Não, bem why? what are you trying? yeah, because he's gonna have to edit the video while I clean the house no, what is the video in doing now? <laughs> yeah, but we're gonna have to edit it anyway. the ai, it's <laughs> frio cold here it's <laughs> frio cold but gostosinho nice hello guys we are now going to the mall uh, later we're gonna pick the father of Thomas that he leave from the hospital today finally he's way better now and We don't record a lot of those days, you know. And now we're gonna back for our, our normal life. We're gonna back to record and everything, right? Finally, we have been taking care of the house. I mean, I have been taking care of the house. Yeah, uh, him. Mm -hmm. Why this guy here did? nothing. Uh, I don't want to say Say, are you scared because you don't have anything to say, uh, guys? He don't do anything. He's studying. like he's studying. He's studying. Ele está estudando, estudando, mas ele tem tempo para tocar no telefone, ele tem tempo para ouvir uma música, ele tem tempo para fazer muitas coisas, não nem para limpar a casa, então eu tenho que limpar tudo. Você vai dizer não? Ontem ele me ajudou, ontem! Eu limpo todo fridge. frio. Sim, ele limpo o Aham. Tomás, tá, tá bom, Tomás, tu, você que uh limpou. -huh. Ele limpou dois minutinhos you, uh, you e está cansado. Você quer ir para o carro que eu vou andando. Person. There is an ambulance there and probably we have somebody so I can stop here. <laughs> But, yeah, Come guys. on, leave. Leave from my car. <laughs> <laughs> leave from my La car. Boca! <laughs> But, yeah, guys, you are going now to the hospital. La boca? <laughs> no, no, no. La <laughs> we are going now to like, the mall. For my university, I have a subject in which I have to study, you know. So I'm going to give them the documents that... That's gracias Thank you carl moceritas so i have to give them the documents and everything and we will go to the bank to pick some money then and they will go, go them out. to the mall and they're gonna pick their fathers we have to take a picture here guys because they're gonna remove the lights soon and we didn't take a picture but yeah guys they we we'll talk more bye <laughs> Baby, baby O oh, que baby. Baby. Gente, quem voltou para casa tá vendo o pai dele é, Instalando coisa aqui na TV Né? Yeah. Yeah. Né? Né? olha como esse menino é mecânico Olha o que ele fez Mostra, mostra para todo mundo Right? Wait, wait, what is the no I, mean, no, I didn't install it. I mean I created the lights. Ah oh, yeah. And I yeah. installed the light. You know, it was a bit complicated because I have to to find the place where to Uh-huh. He uh, just put the thing there, guys, and yeah. put with the pla the, the it came th with some glue, in yeah. box, so I just removed it. <laughs> and he put there and it's super beautiful. They, like, and easy, you yes, know? So We so never more gonna use toast like it has some colors, for example this one, this one, this one, then they have this, but like, it gives me a bit of headache, you know. It's weird like toots, toots, toots. <laughs> the best one is this one, you know, and then you can put it a bit down, just in case you want to see <laughs> Queria que pruebe o jamão. Prueba um pouquinho, chiquillos, um pouco isso. que o jamão. Isso não mal. prueba, nada Gente, a gente tá indo no McDonald's agora E eu pensei assim Ah, tá de boa, né? Não tá frio Aí eu, eu ia de short E se dizia, sem jaqueta Aí o Tomás falou, não, coloca uma jaqueta Aí eu coloquei Cheguei aqui, gente, tá muito frio, tá? 7 graus agora e tá a sensação térmica de menos 50 porque yeah, nem Granada a... tava tão frio assim. Tem muita humildade aqui e fica em nossas cores e faz É super cold. 10 anos aqui esperando para pegar o fruto. E não temos nem mesmo frito. Ai senhor, eu tô com fome. A gente come aqui, né, mas o suco é de casa porque eu não gosto do suco daqui, gente. E eu não bebo refrigerante. E aí a gente decidiu tomar suco hoje. Quer dizer, eu sempre tomo suco, mas não aqui. Aí ele falou, vamos levar. Ah. <risos> oh my god, he momento a Eu moment. <risos> Guys, you can see that thing is a lighthouse. It's super cute. E pra quem não sabe é o farol. A gente gravou o vídeo lá já. Quer dizer, na parte de baixo, não. Gente, olha como a Lua tá linda. A Lua tá muito bonita. E o seu tá muito estrelado. Tá muito perfeição. E os pés entram na frente agora. Ah, cadê a Lua? Lua! Ah, você tá aqui. Olha quem voltou. A Lua. A Lua que eu não consigo gravar. Gente, vocês não conseguem ver perfeitamente, mas olha essa Lua. Ela tá muito linda. No vídeo de vocês ver. Mas ela tá muito perfeição tá muito perfeito Ela tá ali, ó, gente. Tá aqui, esse. Mas mudou pra Eu acho que mudou pra mim porque meu rosto tá meio redondinho assim, né? Aí lembra uma lua. Aí o telefone falou, não, a lua é você, menino. Mas é muito engraçado. Ele me leva pra essas porra desse lugar que não tem nada. Ele sabe que eu não gosto. <risos> ele me traz pra esses lugares aqui, ó. E eu morro de medo! <risos> Chegamos em casa, gente. Aqui, okay. tranquilidade, com luzes, pessoas, frio pra caramba. Nós estamos aqui, onde você escuta um barulho de moto e não tem medo. Norman, o que você está fazendo? Norman, Norman, não. Baby, where are we going? Vamos! Vamos! Esse lugar é muito feio! É super ugly. aqui. Super ugly. Oh my god, super ugly. Super ugly that place, right? Ai gente, olha esse barulhinho aqui. Esse barulhinho que acalma a alma. bom que aqui a capra tá vazia já. Não tem ninguém. Gente, tentamos okay. tirar algumas fotos, mas assim, não deu certo. O sol tá indo embora já. E a gente também. Mas é... Ah, aqui ó. Deixa eu ver se consigo gravar o farol para vocês É, O farol é ali, ó. O farol é ali? Não. É ali? O farol é ali, gente. Vamos embora, gente, vamos embora. Vamos, Sara, vamos embora. Vamos embora porque tá frio. E tá frio porque vamos embora. Vamos lá, vai. Vamos embora, vamos embora. Nossa, você tá animado. <risos> Ai, falei um puto E pouco. É Ia ser também pra tirar foto bonita, mas não dá com essa cara de lua. Olha quem tá ali, gente. Tá. É a lua. É. Tá ficando frio. As pessoas estão tirando foto lá fora. Eu tô mais aqui com frio. E a tá com frio. Mas eu tô com mais porque eu tô sem blusa. Mas por quê? Vamos embora, vamos embora. <risos> tá frio, vamos embora. Se morra, morra. Tô pensando significativamente que é o quê. Tô pensando signific. Eu não sei falar essa palavra <risos> Signifique... Não, não sei. Mira, Todo mundo voltando triste, ó. Esse cara tá voltando triste. Todo mundo volta triste da praia, porque tem que ir embora. Porque vamos embora. Vamos embora. Tá frio, porque vamos embora. Olha como eles são Tumblr, They're super tumbler. Tumbler. Tumbler. Nossa, que tumbler. Tumbler. Tumbler. Tumbler. Tumbler.